e parou pra... Deixa eu... vamos ver se ele tá vindo não sei se está entrando luz aqui O senhor, o senhor quer uma carona? O senhor quer uma carona? Olha os, olha os cachorros aí, ó. É, o senhor quer uma carona? Não, obrigado, eu vou pegar a charanga aqui, ó. Ah, o carro do senhor tá aí? essa charanga aí, ó. É, coisa boa. Eu vou esperar ali, ele é sair. Xaranga. Eu sou o Inácio, ele tá. Colocou o cinto e, e vai sair com, com o carro dele. Eu vou filmar ele sair. Um... 93. Aí, olha. Ele foi embora. Ai, treino do só. Parabéns, é um aventureiro. Caso eu vou tomar isso